O locutor Gustavo de Moraes, que trabalha na Rádio Melodia, na cidade do Rio, foi baleado, na noite desta quinta-feira, em um assalto na Linha Amarela, uma das principais vias do município. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, na Zona Norte. A Secretaria Municipal de Saúde, SMS, informou que o locutor foi submetido a uma cirurgia abdômen. O estado de saúde dele é estável. Gustavo saiu do trabalho na Barra da Tijuca e estava em um ônibus da linha intermunicipal 415, barra X Duque de Caxias, a caminho de casa. Durante a viagem, por volta das 23 horas, dois criminosos anunciaram o assalto na altura do Gardenia Azul. Ele foi atingido por tiros no abdômen e no olho. Após o roubo, o motorista do coletivo conseguiu levar o ônibus até a Praça do Pedágio, quando foi socorrido por uma ambulância da Lança, concessionária Lança. Nesta sexta-feira, o locutor foi levado para o Hospital Municipal Sousa Aguiar, no centro do Rio, para fazer exames, mas já retornou ao Salgado Filho. Familiares e amigos de Gustavo publicaram durante todo o dia mensagens nas redes sociais solicitando informações do paradeiro dele, que estava desaparecido desde a noite de quinta. Segundo a irmã de Gustavo, Rosana de Moraes, ele estava sem os documentos quando foi socorrido e, por isso, o hospital não entrou em contato com a família. Deus o livrou de um mal maior e ele se recupera dos ferimentos em unidade semi-intensiva, no Rio. Está estável com a glória de Deus. Agradecemos a todos que possam continuar as orações para sua recuperação, escreveu Ronsana no Facebook. A Rádio Melodia lamentou o ocorrido com Gustavo e afirmou que está em oração para a recuperação dele. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like. Ajude o canal a crescer.